Finalmente, voltando aqui com mais um vídeo no canal Apostador Desportivo, eu já vou começar aqui postando um site que oferece bônus o ano inteiro. Eu costumo postar aqui muitos, muitos tipos de bônus, o principal deles é bônus sem depósito, em que você só faz seu cadastro na casa e ela te dá o bônus. Mas geralmente esse bônus, a exigência costuma ser muito alta. Então esse bônus que eu vou mostrar aqui, a exigência é um pouco menor, mas você tem que fazer um depósito, que é normal, né? Você quer apostar que depositar. Então, sem enrolar muito, esse site é a v Crédito, que a maioria deve conhecer, mas eu tenho certeza que tem alguns que não conhecem, ou mesmo se conhecem, não dão a devida importância, não utilizam a v Crédito. Ela simplesmente oferece bônus o ano inteiro, de algumas formas diferentes. Eu vou mostrar aqui uma delas. Por exemplo, este aqui é um e-mail que eu recebi este ano, que ela me deu 100 reais no meu depósito. Então, você vê aqui, ela manda um e-mail para a maioria das pessoas que estão cadastradas. É comum ela não enviar para todos, porque ela está dando aqui R$100 de bônus. Ela não vai dar para todos. Então, de tempos em tempo, ela manda esse tipo de bônus. Você vê aqui R$100 no meu próximo depósito. Aqui nem diz qual é o valor do depósito. Você tem que entrar lá no chat e perguntar para eles. Geralmente, o mínimo é R$100. Nesse caso aqui, eu depostei R$100 e ganhei R$100. Geralmente, este tipo de bônus tem um prazo, como você vê aqui, ó, corra, últimos prêmios, promoção válida até 31 de janeiro de 2021. Ou seja, ela ainda está ativa, esta promoção. Pode ser que ela se encerre antes mesmo da data, porque muitas pessoas pegando bônus e eles podem encerrar, isso é muito comum. Então, ela oferece muito esse tipo de bônus, o ano inteiro praticamente, e você vai receber por e-mail ou vai ver aqui na sua conta. Geralmente é sempre bom checar o e-mail, pois pode ser que não esteja aqui. Então, a v crédito é simplesmente uma carteira eletrônica. Assim como outras, como o Ecopace, por exemplo, você pode depositar e sacar em casas de apostas. Você pode utilizar duas moedas, dólar e reais. E eu vou mostrar aqui quais as casas que você pode depositar e sacar. E outros tipos de promoções também que ela oferece, beleza? Então você cria sua conta aí, que é muito fácil como criar conta em qualquer é, casa de aposta. Então uma vez criada a sua conta, assim que você logar, essa imagem que você vai ter na página inicial. Você vê aqui no canto direito, tem aqui primeiramente meu nome, depois meu e-mail e por último a minha ID. Isso aqui é o número da minha conta. Isso aqui é importante porque quando eu for fazer algum depósito, eles irão pedir esse número. Mais abaixo você vê o meu saldo em dólar, meu saldo em reais e os meus pontos que eu posso trocar por algum produto aqui na Vcréditos. Créditos. Esses pontos eu ganho fazendo depósito. Então aqui está todos os menus que você encontra na sua conta é, V-Créditos. O Clube V é onde explica aqui como funcionam os pontos que você deposita e recebe uma quantidade X de pontos. Depositar, é, transferir que é transferir para alguma casa de aposta, resgatar de alguma casa de aposta, sacar, né, obviamente sacar para sua conta, histórico das transações, depósito, saque, converter, você pode converter do, do real para o dólar ou para o dólar para o real, bônus e promoções são os bônus das casas que eles oferecem aqui, geralmente são os bônus que você vai encontrar lá na casa, também encontra ele aqui, suas contas bancárias cadastradas aqui para você fazer o saque, o FAQ você sabe o que é, Chat também, seus dados, notícias, enfim. Então, clicando em qualquer um aqui, vai te levar a página para você executar a ação que você escolheu. Outra coisa importante aqui também, que é bom dizer, vindo aqui na sua conta em meu, meus dados, quando você criar a sua conta, também vai, será necessário você criar uma ID. Isso será pedido. Então, como eu havia dito antes, aqui em cima fica o número da sua conta. Você também precisará criar a sua ID. Esses dois números, o número da sua conta e a sua ID são pedidos sempre quando você for é, depositar e, em alguns casos, até sacar das casas de apostas. Geralmente é mais quando você vai depositar. Vai depositar numa casa utilizando o Vcréditos, irão pedir a sua ID, que você irá criar, e também o número da sua conta que fica aqui do lado direito. Ok? Isso é importante saber para quando você depositar, não ficar com essa dúvida aí. Entre os principais menus aqui, que será mais utilizado com certeza, é depositar. Então vamos dar uma rápida passagem por ele para ver como que funciona. Você vê aqui que tem duas opções, automático e tradicional. Automático significa se a é depositar, cair na hora e tradicional vai demorar um pouco mais. Aqui está de 30 minutos a um dia. Geralmente leva 30 minutos por transferência bancária, que é o que eu mais utilizo. Clicando em automático você vê as opções. Eu só utilizo ecopays dessas aqui e é instantâneo mesmo. Depositou, caiu aqui. Tradicional, geralmente, leva meia hora para fazer a transferência bancária. É Você tem que avisar nesse caso aqui. Você depositou, vai no chat ou envia um, uma mensagem, um e-mail, né? E enviando o print da transação que você fez e eles irão, irão validar. Geralmente, no mínimo, vai ser 30 minutos, que é o tempo que leva para fazer a transferência. É, como você vai depositar, né? Com certeza você vai querer sacar, e sacar bem fácil... Você já vai ter a sua conta aqui cadastrada, sua conta bancária. você vai escolher seu saldo é, dólar ou real, coloca o valor mínimo de 250 reais e saca para a sua conta. Aqui na Vcrédito, obviamente, não é possível fazer o seguinte. Depositar, receber o seu bônus e sacar o depósito e o bônus. Não é possível. Quando você deposita e recebe o seu bônus, você tem que primeiro depositar este valor em alguma casa de aposta, depois de sacar dessa casa de apostas, transferindo aqui para ver créditos, aí sim você pode sacar para a sua conta bancária. Aqui em transferir, você vê as casas de apostas para onde você pode transferir. E esta é outra forma de bônus que você pode receber. A primeira que eu te falei é aquela que você recebe por e-mail ou mesmo aqui no comunicado que você recebeu uma determinada quantia de bônus. Eu mostrei aqui um exemplo de R$100, mas geralmente pode ser R$75,00. 100 reais, acho que até 200 reais já aconteceu alguma vez, mas a maioria vai ser 100 reais ou 75 reais. Outra forma de bônus que você pode receber aqui é quando você cadastra em alguma dessas casas através da Vcreditos, a Vcreditos um, costuma enviar alguns bônus gratuitamente, apenas na primeira vez e para um determinado número de pessoas, não são para todos. Então, por exemplo, ela acabou de lançar aqui uma casa nova, qual que é aqui uma casa X. Aí os primeiros 100 que, de... que criaram uma conta nela, ela costuma oferecer ali algum bônus, vamos supor, 200 reais ela já ofereceu, 100 reais. Então depende de quanto eles quiserem oferecer, mas como eu disse, para um número reduzido de pessoa, se você tiver a sorte de ser um dos primeiros a testar a casa. Aqui em resgatar é a opção que você vai utilizar para sacar de algumas casas algumas casas você vai conseguir sacar daqui mesmo outras você terá que logar lá na casa para você conseguir fazer o saque então você clica aqui numa casa qualquer irá aparecer algumas opções por exemplo aqui aparece o meu login na netbet você escolhe aí da onde você quer retirar lá se é seu dinheiro está em esporte está em cassino no caso apósportivo vai estar em esporte seu saldo lá na casa é em dólar ou em reais no meu caso são dólares dólares e aí você pede o saque aqui como eu disse é, outras casas aqui eles já mostram esse aviso aqui que para você sacar o dinheiro aqui da para você sacar o dinheiro que está lá na InstaBet eu tenho que logar na InstaBet e enviar o dinheiro para ver créditos então resumidamente esta é a forma de utilizar ver créditos é, eu recomendo que você tenha uma conta nela, pois o ano inteiro ela envia alguns bônus. Se você quiser receber alguns bônus, mas neste aqui você tem que depositar. Como eu disse lá no começo, não é um bônus sem depósito. E apesar de haver crédito ser confiável, ela indica algumas casas que não são confiáveis. Como por exemplo aqui a 1xbet. Um ela sempre está trocando aqui algumas casas. Então algumas que estão aqui, talvez quando você vê esse vídeo já não estejam mais. Já estejam umas novas, novas casas. Ela sempre está mudando. Então esse é o vídeo aí sobre o site que dá bônus o ano inteiro. Espero que você receba seus bônus aí e até o próximo vídeo.